Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo acelerado da minha participação Numa colaboração com 10 artistas brasileiros que desenharam na sua própria pegada Ali os personagens de tartarugas ninja Isso daí rolou no ano passado, você talvez já tenha, tenha visto aí como é que ficou o resultado Mas eu tenho algumas, alguns comentários, algumas coisas legais pra falar sobre o que rolou no durante isso daí, né? Ano passado também vale a pena comentar comentar aqui no começo desse vídeo, eu fiz uma outra participação em outra collab que foi feita pelo Fernando Júnior, ele que tinha organizado lá a turminha pra gente cada um desenhar um personagem de X-Men e eles acharam de bom tom que eu ficasse com um personagem peludo, então eu fiz o fera, né? <risos> e o mesmo se repetiu nessa daqui Quem organizou agora foi o Matheus Gonçalves né, O Matheuso Eu fiquei né, com o Rato Fiquei ali pra fazer o, o Mestre Splinter e Fiquei muito feliz com isso Dessa vez eu me prontifiquei também a colorir o cenário Então isso é uma das coisas que você vai assistir aqui hoje A parte de pintura Desse cenário que ficou gigantesco assim, Ficou muito grande, tinha muita coisa pra pintar E foi até um exercício pra mim de organização Porque é muita coisa pra fazer mesmo E me deu um vislumbre do que passa a galera Que faz background pra animação né? porque é muita coisa normalmente para você preencher tudo ali para ficar realmente bonito sensato coerente né foi foi bem legal foi bem difícil mas eu, eu gostei bastante antes da gente entrar de cabeça aí nesse processo acelerado confere só um pouquinho das artes e do nome da galera que participou dessa vez aqui neste projeto colaborativo e quem ficou responsável pelo Michelangelo foi o Gabriel Fonseca A Gênica ficou na mão do Bruno Ferrante O Marcos Cavalcante fez o Donatello E a Júlia fez a April New. O, o Luiz Amaro fez o Leonardo O Dan Vélez o Casey Jones O Fernando Júnior ficou com o Rafael A Juliana Nascimento ficou com o Shredder Eu fiquei com o Splinter E o Matheus, organizador dessa colaboração, ficou com a Vênus Tá aí a imagenzinha que mostra a cabecinha de todo mundo Vocês viram aí também um pouquinho do trabalho dessa galera Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa Então, gente Vamos embora direto para o Photoshop Então galera, aqui estamos no Photoshop para você acompanhar essa versão acelerada do meu processo Aí você já tá vendo que a base do design do meu mestre Splinter Já tá mais ou menos completa, né? Eu fiz a maioria desses esboços Eu acho que ou eu não tava gravando porque eu falei Não, eu vou só explorar aqui uma ideia, né? Nem precisa começar a gravar e tal E quando eu vi eu gostei o suficiente para <risos> Terminar, né, e usar esse daí mesmo Como o final, ou eu não fiz no computador E fiz no iPad, alguma coisa assim Mas eu não tenho muita certeza, eu já não lembro direito <risos> Mas uma coisa que foi importante, gente É essa ideia de incorporar No meu Master in Splinter o Splinter Um elemento de vestimenta que fosse Menos formal, né, ou menos oriental Nesse sentido, mas eu queria Preservar por debaixo alguns elementos Mais clássicos do personagem, né Uma coisa que eu queria muito era essa ideia de Preservar a paleta de cores Daquela, uma daquelas primeiras versões animadas né, que tem um... é um magenta meio... <risos> Meio rosa, né? Uma cor muito forte, muito, muito legal, assim, uma cor muito bonita. Isso me lembra um pouco também aquela versão do Mestre Splinter, daqueles filmes é, live action, que ele, o, a roupa dele meio que parece que forma um gorrinho atrás, sabe? E eu achei isso interessante. É, toda essa estética também, né? De street, de hip hop e tal, era uma coisa que estava muito forte nas influências que levaram a gente a, a se mover para fazer a colaboração também, né? E, lógico, lógico nas primeiras artes que o pessoal começou a entregar. Eu comecei a ver essa influência também Eu falei, putz, eu tenho que trazer alguma coisa nesse sentido E aí eu comecei a buscar referências de, de vestimento e tal, de roupa Que pudesse me ajudar nesse sentido Pra trazer ali o drip pro nosso... <risos> pro nosso personagem, e eu, eu gosto dessa ideia da jaqueta, né, da japona bem é, rechonchuda bem volumosa, né, que dá esse esse recheio legal pro personagem e encontrei umas fotos simplesmente maravilhosas assim, do Mano Brown, e eu falei pera, eu preciso de um mestre, né, então eu fui atrás do mestre, fui ali no nas referências do Mano Brown, e nossa senhora Muita, muita foto legal assim, né? E numa delas ele tava com esse ensaio fotográfico Com as, umas, ja, umas japonas muito grandonas assim Bonita, saturada, colorida, azul, né? E eu falei, nossa, é isso Essa é a, é a referência que eu vou usar Pra seguir aqui adiante, né? Então foi inspirado naquela roupa Que eu fui pegando alguns dos detalhes Alguns dos designs aqui E fui brincando com paleta de cores Que nem você tá vendo aí Que é, é, um, é um vai e volta constante, né? Eu tava, esse amarelo aí, no caso, era bem inspirado naquela ideia do, do Mestre Splinter das tartarugas novas, né, do cinema. Então eu fui, eu fui passeando por entre esses. Eu também fiz uma pesquisa bem grande, assim, de várias versões que o Mestre Splinter já teve em diferentes pedaços de mídia pra ver como é que eles funcionavam, né. Tem até um, um desenho 3D mais recente, que o mestre é, tipo, super alto, assim, né? Forte, elegante e tal. Eu falei, nossa, ele tá gigantesco aqui, né? Como é que fizeram isso? É, e achei interessante também. Uh, gostei da ideia de que em muitas dessas versões ele tá representado justamente com esse colarzinho de tartaruga, né? E coisas assim. Aquele símbolozinho também, que deve ser ali uma, uma, uma referência ao mestre dele, né? que <risos> Falando nisso... <risos> Eu decidi reassistir os filmes dos anos 90, né? Que tem ali o, né, todo aquele animatronic da, da, da, dos efeitos práticos ali da turminha do Jim Henson, né? Uh, produzindo. As tartarugas. E. <risos> eu tô rindo. Porque a cena que mostra como o Mestre Splinter aprendeu é, as artes ninjas, né? Foi observando o Mestre dele, né? O dono dele da gaiola, né? E tem ele treinando ali o, o, o karatê dentro da, da gaiolinha dele. É a cena que é hilária, assim, É maravilhosa. O, o, o... <risos> o rato fantoche lutando dentro da gaiola ali. É muito bom. É simplesmente bom demais. E eu queria muito também esse elemento de tipo pô, algum, alguém ali pegou uma posca, sabe, e, e rabiscou ali no, na, na jaqueta dele os símbolos originais que ele tinha talvez numa outra vestimenta e tal e eu também queria tentar ser bem conciso, essa já era uma época aqui onde eu já tava muito mais animado com essa ideia de incorporar a line art e os traços dentro do meu trabalho, né, ou pelo menos me, me permitir explorar mais esse lugar, e é incrível como toda noção de pintura que eu desenvolvi nos últimos anos, me ajuda também nessa parte, sabe, na hora de Tentar ser sucinto, entender quais são os valores que vale a pena ou não trazer aqui, né? Qual que é o tipo de cor que eu vou querer trazer para esse desenho. Afim de tentar produzir uma noção de volume mínima, mas sem ficar muito tempo em cima desse, desse tópico, né? De fazer 3D e tal, não era isso. E vamos agora falar sobre essa pintura desse cenário e desse BG. Vocês estão vendo aqui só um pedacinho dele, né? São, na verdade, dois túneis de fora. E essa área no centro, onde vão ficar todos os personagens de pezinho ali, embaixo da luminosa fonte solar... Que tá acontecendo ali por causa da tampa do bueiro Que tá aberta logo ali em cima né? E você pode ver que a primeira coisa que eu fiz Ao invés de, sei lá, separar as cores Bases de cada um dos objetos Foi tentar pensar numa fonte De iluminação muito geral que já me desse Assim, ah... Um... Um primeiro passo que acho que era mais fácil pra mim, né? Eu acho que essa etapa de produzir essa blocagem de luz e sombra é um pouco menos amedrontadora uh, do que escolher o tom pra cada uma das coisas, né? Eu senti que isso também ia me ajudar criativamente a tomar as decisões grandes logo de cara, né? E aí depois eu posso escolher com mais paciência que cada cor que vai ser cada uma das coisinhas, né? Outra coisa que eu tive que me virar aí pra fazer é essa sombra projetada em curva, né? Porque a gente tá falando desse tom Túnel arredondado que tá aí dentro do esgoto do QG das tartarugas ninja, né? Então é um desafio particularmente esquisito esse. <risos> E do outro lado desse túnel tem a parte ali que é uma salinha, né? Eu também ali já criei algumas separações de luz e sombra para a maioria desses objetos, né? Tem uma televisão, sofá, saco de pancada, máquina de arcade e ali vários computadores e telas, É né? Um cantinho do Donatello com certeza. Outras coisas legais tem ali, tem um skate, tem várias coisas e lógico, essa fonte de iluminação principal aí do meio, né? Uma vez que eu tava mais confortável sabendo como que eu ia iluminar essa cena inteira, que tem muitos elementos pra coordenar, né? Eu comecei a ficar mais confortável. E o próximo passo foi escolher as cores reais assim, de cada um dos objetos. Né? Comecei a ir pelo rio, por essa água podre de esgoto sofazinho, e aí é só pegar um brush, eu poderia fazer isso também com a laço tool ou com alguma outra ferramenta, mas eu fui calmamente selecionando aí cada um desses trechinhos que precisavam ter cores diferenciadas, né, e colocando cada um deles numa camada. Vocês vão ver que o número de camadas ali vai ficar meio ofensivo, mas isso tá aqui uma coisa importante, gente, de falar também, né, o número de camadas de um projeto, né, o nome que tá escrito ali, não necessariamente reflete o número de camadas ativas dentro daquele arquivo. Significa o número de camadas que eu tive em algum momento que fazer, né? Cada camada nova que você faz, ele renomeia com um número maior, então pode dar a impressão às vezes que tem 5 mil camadas no arquivo mas não tem, né? Eu, eu normalmente vou dando essa separada e escolhendo um pouquinho melhor, né? separar ali a pizza, o skate, tudo mais. E uma vez que cada uma dessas coisas tem a sua própria camadinha, eu consigo voltar e, e ir refinando um pouco uh, essas cores, né? Pra ver o que que faz sentido, o que que combina, o que que não combina. Eu também tava ali meio perdido nessa hora de qual vai ser a cor dessas iluminações. E uma das coisas que eu decidi foi justamente isso de pintar cada elemento desse cenário com um tom diferente, né? Então na esquerda vai ter uma luz bem esverdeada vindo da parede ali. É... Nesse canto da direita vai ter uma luz mais azulada vindo da TV. E no meio vai ter uma luz mais amarela vindo ali do, do, daquele, daquele redor, redoma ali, né? E aí foi uma questão de pacientemente selecionar o resto desses objetos, escolher cores pra eles, fazer uns brilhinhos, algumas coisinhas assim e realmente dando vida pra tudo que tava aí, né? Eu, quando, né? <risos> foi aí que eu pensei, nossa, a turma que trabalha com cenários pra animação tem um trabalho hercúleo aí, né? De colorir cada uma dessas coisinhas e imagine, né? Se isso fosse uma produção televisiva de fato, né? Que tiver ali, esse compromisso, todas essas decisões de cores, né, teriam que ser reproduzidas em outros ângulos quando os profissionais estivessem de outro lado e tudo mais, por isso que é muito comum que a gente vai ver, em tudo que envolve animação, né, essa limitação da quantidade ou da densidade de detalhes justamente para que fique mais fácil essa reprodução é. em diversas cenas, né, mas aí eu acho que tá funcionando bem ainda, tem uma estética super, super divertida rolando, melecas verdes, né, tem várias melecas aí em vários pedaços dessa ilustra, eu fui pontuando cada um deles, e, e de vez em quando, né, isso é um processo que às vezes nem tá aparecendo aqui, né, porque eu, eu decidi dar uma selecionada senão o speed fica muito acelerado é justamente que eu fico ligando e desligando a posição dos personagens dentro dessa composição para ver como é que tá funcionando como é que eles estão ficando, né, e também eu tava pensando nesse momento em não fazer uma diferença tão brusca assim tentar não chamar necessariamente tanta atenção para esse cenário porque esse cenário ainda tem uma função muito prática, que é ser o palco para exibir o trabalho de todo mundo que fez a colaboração aqui Que são os personagens, né? E cada um deles, o design deles, meu Deus do céu, gente É cada coisa legal que tá rolando por ali, né? Que me inspirou demais Falando nisso, eu acho que tem aí um ponto muito relevante, gente, que eu tava pensando, né? Ultimamente, eu tô sendo convidado a muitas reflexões, porque esse treco todo de inteligência artificial, do valor da arte, do, do que é pessoal, e o que é que a gente desenvolve enquanto a gente aprende a desenhar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? A, a filosofia disso eu quero abordar em outros vídeos com mais calma, mas é, é, assim, incrivelmente perceptível como cada um dos artistas que participou desse projeto tem uma base de compreensão mínima assim dos fundamentos de desenho para desenvolver esses personagens em poses dinâmicas, mas tem uma camada extra que é como cada uma dessas pessoas interpreta essas informações básicas nos seus designs, né? Na hora que escolhe a pose, na hora que escolhe se a linha vai ser mais reta, mais dura, mais menor, maior, qual que é o tamanho da cabeça, qual que é o estilo do desenho do rosto, a densidade de detalhes. E isso diz algo sobre cada um desses artistas, diz algo sobre o que eles gostam, quais são as suas influências, sobre o que motivou eles a começar a desenhar, sabe? Você consegue escanear ali no estilo de cada artista de cada um desses 10 artistas que participou a história pessoal e individual deles, né como pessoas e tem algo muito interessante nisso, tem algo muito profundo nisso, tem algo, tem algo sobre se relacionar com outro ser humano através do seu trabalho, que eu sinto que a gente até esquece, ou a gente até assume que não vale a pena ter, eu vejo muito essa busca de como é que eu desenho certo, como é que eu desenho correto, como é que eu desenho melhor, e essa é uma busca sobre técnica né é uma busca sobre compreensão dos fundamentos e tudo mais é uma busca de desenvolver a habilidade práticas é, de desenho e, e, e esses conceitos, mas a busca de encontrar aquilo que ressoa com você como pessoa, aquilo que tem a ver com a sua história, aquilo que tem a ver com as suas referências, né? Se encontrar como artista e indivíduo de, e, e usar o processo de aprendizado de arte como uma via de autoconhecimento eu acho que isso é muito poderoso também, sabe? Eu acho que isso é algo que me dá medo de que a gente perca num mundo onde vai ser preferível só escrever o nome do artista que já fez isso, né? E colocar o um nomezinho dele ali pra gerar um prompt. Existe uma jornada toda de trajetória no aprendizado de arte que vai além do desenho finalizado, que vai além da prática profissional, que vai além de tudo isso, né? E, e, e esse projeto... Não é por ser um projeto de fanart, né? Ele não tem... ele, Sei lá, se ele abrir portas é, profissionais, sensacional, seria incrível, né? Por exemplo, o Luiz, o Luizard fez todos esses grafites aí que eu tô colocando nesse cenário, né? Pelo menos assim que tá marcadinho. Olha só a quantidade... <risos> 72 grafite nesse negócio, eu até falei assim, não, vou, eu vou bolar um design aí até o final, quando o Luiz mostrou 70, eu falei, eu não vou fazer mais nada <risos> eu tô feliz então a primeira coisa que eu fiz foi tentar organizar um espaço pra cada um deles em relação à perspectiva desse cenário aí, né falei, eu vou ter que colocar até no chão aqui o grafite mas eu acho que isso deu um toque é, muito, muito, muito legal aí pra tudo que tava acontecendo, né. E, gente, essa imagem no final, com essa colaboração de vários artistas, fazendo isso por fanart, né por fanartismo, por, por um senso de nostalgia de nostalgia, de memória da infância, de tudo que é legal pra gente, né? É, imprimindo um estilo muito pessoal, e nenhum de nós cobrou um do outro. Nada com relação a... Faz, faz desse jeito, faz daquele outro No máximo tinha ah, as poses, são essas Os personagens disponíveis são aqueles Mas na hora de executar assim A gente discutiu, lógico, né? Trocou feedbacks Mas tinha muita liberdade pra cada um fazer Do jeito que queria E, e na verdade, quanto mais pessoal ficasse A interpretação do personagem Mais interessante pra gente era Então não era muito sobre fazer correto Mas fazer seu é, dentro desse projeto Isso é, é, é com certeza o mais relevante Então vamos ver como é que ficou E esse daqui Pessoal, é o projeto finalizado... Da nossa colaboração de artistas nubirense, olha que maravilha que ficou a organização final desse projeto, gente. Eu não tenho palavras assim para dizer o quão divertido isso daqui ficou, né? Aí a, a capinha, né? Todas essas referências ao quadrinho também original das tartarugas, né? E a imagem resolvida final do nosso projeto é essa daqui que vocês estão vendo. E aqui embaixo tem um trechinho para cá, né? A parte onde eu pintei o cenário e apliquei. Os grafites todos, né? Mas aqui tem, a gente, ó, um pedacinho especial pra cada um dos designs dos artistas, né? Aqui o maravilhoso Michelangelo do Gabriel, olha só que loucura! <risos> a quantidade de mini-referência que tá em tudo que tem aqui, né? Do... E, e da estética muito pessoal de cada um que tá rolando pra cá, é, é divertido demais. Temos aqui também Donatello do Marcos. Olha só que maravilha. Essa organização também, esses caninhos. Ah, pelo amor de Deus, quanta alegria fazer esse projeto. Leonardo Luiz, que, nossa, dentro desse universo de entender e brincar com a estética de animação, o Luiz faz um ah, trabalho maravilhoso. Temos aqui o Rafael dele, do Fernando Júnior, do Júnior aqui. Que também botou aquela boininha. Aquela boininha esperta. <risos> que lembra, né? Com certeza o Big ali. B.I.G. Coisa boa. O meu mestre Splinter aqui... Ah, meu Deus do céu A gente também desenvolveu um mini texto pra cada um dos personagens, né? Falando ali sobre... Ah, não sei o que, blá blá, blá, blá, blá, blá, blá Né? Aqui <risos> a referência do Mano Brown aparece é... Tem essa Vênus também do Matheus Que olha só, olha que referência bonita aqui nesse skate Ah, meu Deus do céu <risos> E, gente, eu adoro esses pesos aqui também Nessas áreas com essas uh, oclusõezinhas escuras aqui Uma maravilha Que coisa legal né? Nossa senhora. A Gênica também, que é uma personagem que eu acabei descobrindo é, durante esse projeto. Que eu não, não tava ligado no, no que tá rolando no, nos quadrinhos dos, das Tartarugas Ninja hoje, né? O Bruno Ferrante mandou bem demais, bem demais. A April, que foi a Júlia que fez, que nossa, né? Você bate o olho, você vê o estilo da Júlia em tudo aqui. E. Você acabando é demais também. Viu? Dá até uma dor assim, dá um negócio, porque. é... <risos> Os desenhos da Ju causa esse efeito em mim Bom demais, nossa senhora Olha que lindíssimo O case aqui do Dan Gente, pelo amor de Deus A, a decisão de fazer esses dois espetos Estarem flutuando É, é de uma ousadia estética a desenhística é, Sublime, ou um erro Mas de qualquer forma ficou maravilhoso <risos> E o Shredder aqui, né, da Juliana Que fez o... o, o esse, esse tênis, infelizmente ele não tá Na imagem final, porque na organização que a gente fez Ele é quase como uma lembrança, né Que tá ali em cima, né a, a, Fazendo um olhado Mas todo, toda a relação de design dele aqui Ficou legal demais também Esse sapatão cheio de... Aqui nesse tênis muito louco, nesse boot. Aqui, né, as outras, os outros rascunhos, desenhos e referências que entraram no cenário. Aqui tem um pouquinho do, da evolução das ideias, né, antes da gente ter. Todo o, o design pronto e a progressão do cenário, né? E aqui tá os créditos finais, né? De quem trabalhou com, com cada coisa. Eu aqui na pintura do, do cenário. E, gente, olha esses trechinhos recortados. Que maravilha. Que projeto legal, gente. Assim, fiquei muito feliz de participar. De ter alguma participação nesse projeto. Que é muito legal, muito grande, assim. E é um projeto... Pessoal, sem uso comercial, baseado nesses personagens maravilhosos da, dos Tartarugas Ninja. Feito do coração. Isso, isso me faz pensar muito, gente. Me faz pensar muito no porquê que a gente desenha, no porquê que o meu desenho é de um jeito e não do outro, do porquê que isso é importante sabe? Talvez eu não tenha as respostas agora mas tem perguntas muito boas que tenho certeza vão gerar outras reflexões aqui pra esse canal também. Se você curtiu esse vídeo não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal pra acompanhar mais vídeos como esse e ativar aquele desgraçado do sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal quando sair um novo conteúdo, certo gente? Galera muito obrigado por me acompanhar aqui esse vídeo inteiro, você que chegou até o final é um grande guerreiro, muito obrigado mesmo aqui na verdade vocês sabem né gente, que a retenção de público é uma coisa muito complicada, então vocês que que estão aqui no final são a elite, né? É outro, outro assunto. <risos> Gente, muito obrigado mesmo. Valeu demais pelo apoio. Se você puder deixar um comentáriozinho dizendo o que você achou, qual ponto que você achou mais interessante. É pro algoritmo, Guilherme? É pro algoritmo. É... Mas vai ajudar bastante. eu leio todos os comentários, então. Isso, isso é uma coisa que eu esqueço de falar, assim, mas eu acho que é meio besta, mas eu leio todos os comentários. E eu dou coraçãozinho na maioria, né? Porque eu, eu realmente passo o olho lendo. É, eu, eu acho que eu passo tempo demais até vendo o que vocês falam pra mim. <risos> <risos> gente, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo aí do canal. O mês tá chegando, olha ah, que mês bonito, hein? Janeirão, janeirão 2023, tá sendo um mês muito gostoso aqui pro canal, eu tô, tô sentindo firmeza. É isso daí, gente, a gente se vê em breve. Valeu, falou, tchau, tchau!